Cara, essa quantidade de, de, de casos de COVID de disparando no Brasil. O Brasil é um dos países agora que está com mais casos aí diários, mortes, né? Também, de ontem para hoje, também mais 400 e lá vai pedrada de mortes. Enfim, tá um negócio bizarro, né? E a gente vai sofrer muito ainda. A gente nem, nem, a gente nem sentiu o, que, o, o, o problema da da, da c... Essa quarentenazinha que a gente tá tendo aí, é de leve, porque por, por vem pela frente, né? Aqui, a, a, ontem também a gente tava falando né, sobre a cidade lá de Blumenau, né? Que teve aquele shopping, né? Os, os velhinhos entrando lá. Cara, duas semanas depois que aconteceu, dobraram os casos de, de, de, de Covid-19 lá em Blumenau. Porra, é óbvio, né? É óbvio que essas coisas iriam acontecer, óbvio. Impressionante um negócio desse. Michel Lima falou: ó, para a queda do Bolsonaro só falta a saída do Paulo Guedes. Isso aí eu concordo também. Concordo. Saiu primeiro, né? Ele já tá com o um pé no abismo já. O outro pé é o que foi o, o Moro. Né? Saiu o pé, que foi o Moro, agora é o outro, o outro pé dele que é o que é o, que é o Guedes. Aí saiu e não tem mais jeito. É, ó, o Alan Paixão, aqui, mais de 5 mil, quase 5.500 casos. né? É, casos não, é mortes né, de Covid-19 no Brasil. Eu até separei aqui, vou mostrar aqui. Já são mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 200 mil casos no mundo confirmados. É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Aqui, ó 3.187.919 casos confirmados já no mundo. Já são 227 mil, mais de 227 mil mortes. Isso oficiais, hein? Eu sempre lembro aqui, na maioria dos países, especialmente no Brasil, Estados Unidos também, existe uma subnotificação. Então, esses números aqui são muito maiores, né? A gente está vendo aí, o Brasil aí está sendo noticiado à toda a direita. Está né? subindo mil por cento os casos de morte para outros tipos de doença, né? doenças pulmonares, por, por, por, por, doenças cardíacas. E também podem estar relacionadas com a, com a, com a covid -19. Então existe uma subnotificação muito grande. Por quê? Porque não tem teste suficiente para todo mundo. Os caras estão testando só quem está lá na, não, né, na, no, no pico do urubu mesmo para testar. Senão não testa É que o Brasil, ó, antigamente nem aparecia direito aqui. né Tinha que rolar aqui a, a barrinha para baixo né para ver os outros países. O Brasil já está aqui, ó. É entre os 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é o décimo primeiro. Nesse final de semana aí o Brasil já vai passar China em número de casos e já passou em número de mortes. E daí, né? E daí, tá ok? É, não sou, não sou, não, eu sou messias, mas não faço milagre, né, Bolsonaro? É foda. E olha aí, grande Fabrício Ursino, valeu, mandou 10 reais aqui, ó, com emoji, dá uma pera dando joinha, valeu, obrigado, cara, obrigado pelo apoio, sempre apoiando o canal, Fabrício, valeu mesmo, sem apoio de vocês aqui, o canal não é nada. E os Estados Unidos aqui, ó, vamos ver os Estados Unidos, vou dar um zoom aqui, é mais de um milhão de casos confirmados, 1 milhão e 36 mil casos e 60 mil mortes aqui em cima, ó, 60 mil mortes, cara. Estamos caminhando para isso, viu? estamos caminhando para isso. O Brasil tá, tá indo nesse ritmo aí também. Inclinação, você vê a inclinação aqui nos Estados Unidos, ainda tá, né? E, e o Trump né, fazendo, porra, querendo fechar é, voos para o Brasil. Os Estados Unidos tá muito mais fodidos que o Brasil, caralho. Mas enfim... A Espanha, a Espanha que está meio que conseguindo aí dar uma. Vou até colocar no um logaritmo aqui, senão não, não, não fica bom. Deixa eu melhorar aqui a conta dos Estados Unidos, ó. Estados Unidos, dando uma, uma fletada aqui, né? uma, mais ou menos aqui, no número de casos, Espanha também já está conseguindo, Itália, né? Itália com 27 mil mortes, Espanha 24 mil, França, deixa ver França 20, 24 mil mortes. Mas tão, parece que estão conseguindo aqui, ó, a curva tá, como parece que está começando a achatar. Reino Unido também, ó, 26 mil casos, né? muita gente. A Alemanha aqui está com poucos, poucas mortes, né? em comparação com apesar do grande número de casos, porque lá eles estão testando muito, tem poucos números de, de mortes, né? é, é, relativamente. Turquia também, muito alto Aliás, deixa eu ver a curva aqui, a curva da, da Alemanha também está dando uma, uma chatada Rússia. Rússia está complicado o negócio, viu? Rússia está complicado. E por enquanto está só com 272 mortes, né? Mas também é outro país que não dá para confiar muito nos, nos dados ali, não. Irã. Irã. Pô, Irã também já está tá conseguindo achatar, mas está sofrendo também bastante. A China, né? Que não dá para entender muito aí se esses números são verdadeiros ou não. Mas conseguiu, realmente, conseguiu achatar aqui. E tem né, 4 mil mortes. O Brasil já está com. 5.466 mortes, cara. É impressionante é. um negócio desse. E o Bolsonaro, né? Mandando um... E daí, cara? É um tapa na cara do, do, do, do próprio eleitorado, né? Não falo nem dos brasileiros, mas do próprio pessoal que votou nele. Isso é um tapa na cara, cara. É um tapa na cara. Aqui, ó, vou mostrar a capa aqui uma revista chamada Diplomatic. Essa imagem aqui na capa. estampou essa imagem na capa, cara. Ih, é o... yeah! né? Capitão... E olha só que legal, né? Ó, o mapa do Brasil, ó, fundo com. Com né, um monte de, de cova aqui, cara, aberta, cara. E o Capitão Corrida aqui, ó. É, bicho. Bizarro, bizarro. E daí, né? E daí? E daí que a gente tá morrendo, né, Bolsonaro? Deixa eu ver mais aqui, ó. Aí é o Bolsonaro falando pra não colocar na conta dele. É um picareta esse Bolsonaro. Mandou hoje. Né, falou aqui, ó, não, colo, não vão botar no meu colo essa conta, diz Bolsonaro, sobre mortes pela Covid, né, pela, pela Corona, pelo coronavírus. Como assim? Deixa eu pegar o um vídeo aqui desse cara aqui, ele falando exatamente o contrário, cara. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essa aqui não dá pra ficar só comigo, não. Essa eu tenho que mostrar. O cara, há pouco tempo atrás, falou, não, não, pode colocar na minha conta isso. Ele tava querendo abrir, né? Ele tava querendo abrir o mercado aí e tal. Não, pode ir. É, essa briga aí de abrir o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar vem pro meu colo. Ele falou isso. Vou deixar o vídeo aqui. Aí agora, hoje, ontem, ou foi ontem, acho que aqui, depois de 5 mil mortes por Covid-19, ele culpa os governadores lá, né? o Dória, São Paulo, Y, né? Do Rio, em todos os lugares aí, pelas mortes. Falar, não. Aí ele diz, né? Vocês não vão colocar no meu colo essa conta, não. Car... Bolsonaro, pelo menos assume as minhas me... faz cara. Assume, desgraçado. Valeu, Thiago Augusto, mandou dois reais. Olha, tô mandando uma pergunta seguida dessa mensagem. Opa, olha aí, eu estaria trabalhando aqui, tinha caindo. Valeu, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Qual que é do Thiago aqui? Pra não perder, senão já era aqui. Ó, o William da Silva Santos também mandou cinco anos no superchat aqui. Valeu, William. Eu gosto muito das suas lives, aprendo muito com você, continua com esse excelente trabalho. Pô, cara, eu fico muito feliz, meu. fico feliz com a sua ajuda financeira e fico mais feliz ainda com mensagens, assim, de apoio, né? Que gostam do canal, que realmente valorizam o trabalho feito aqui. Né? No longo de todos esses anos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu separar o videozinho aqui do Bolsonaro. Picareta. Peraí, eu aqui, ó. Um é o Bolsonaro falando uma coisa falando, né? ah, não, pode, pode jogar pra minha conta essa daí, aí depois, quando passa 5 mil motos, ele, opa, não, não, não, joga na minha conta, não, olha aí, ó, vamos ver. Então essa briga da... de começar a abrir... para o comércio, ah, é um risco que eu corro, porque se agravar, vem pro meu colo. É, né? De o um porquê ter tomada medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continuar morrendo gente. Eles têm que responder: vocês não vão botar na minha, no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo? Que careta! Então, essa briga da. Eu não sei se deu pra ouvir direito aqui, mas ele jogou, acho que tem um outro vídeo depois ali. Ele jogou que a culpa é Pelo, versão é, dos governadores que fizeram medidas restritivas ali de quarentena e não sei quê, que aumentaram o desemprego, tem que jogar na conta deles, não na conta, sendo que há poucos dias atrás aí no, na posse lá do do Teich, lá Nelson Taish, o novo ministro da Saúde, né, que foi, né, substituiu o Mandetta, né, que saiu em plena pandemia, né? Aí o cara fala, não, pode jogar para mim, agora não pode mais. Tem que jogar na conta do, do Dória, do Witzel e do sei lá quem. É um covarde. Bolsonaro é um covarde picareta, cara. É isso que ele é. Alex Silva, mandou dois reais aqui, ó. Toca o berrante, seu moço. É, não sei imitar berrante aqui, mas tem que ter berrante, né, cara? Ainda bem que alguns estavam acordando, né? Com essa saída do, do, do muro aí, alguns estavam acordando. Vamos ver se, se o resto acorda também. Deixa eu ver mais aqui, mais tem bastante show superchat aqui, vamos ver. quem que mais mandou aqui? O Lucas Oliveira mandou anos no superchat também, falou, concorda comigo que essa quarentena só funcionaria se desde o começo fechasse o país inteiro, isolasse os infectados e fizesse testes em massa até hoje? Concordo, concordo, seria bem mais eficiente. Seria bem mais eficiente sim, Lucas. Rafael Ventura aqui, membro do canal, viu? O bozo Gilmar Mendes, está apertando. É, o Bolsonaro está desesperado, ele está morrendo afogado ali, está se abraçando a qualquer pedaço de toco que aparecer no meio do, da, da, ali da frente dele. Está desesperado. Fala de Jay Bronx. O Incógnita X aqui falou que Bolsonaro é uma criança, um adolescente. Eu acho que tem criança e adolescente que é mais responsável que esse cara, viu, cara? Um cara com 64 anos na cara. Tão irresponsável, acho que nem uma criança é tão responsável que esse cara. Lenilson, a responsabilidade dele é, é, é que ele incentiva as pessoas a saírem e correrem risco. Ah, eu é, não sei se teve, provavelmente deve ter alguém comentando ou defendendo o Bolsonaro, né? Ou qual que é a responsabilidade dele nessa pandemia? O cara é presidente da república, o que, que ele tem que fazer no mínimo é agir com é, um mínimo de responsabilidade, estimulando as pessoas a ficarem em casa como qualquer outro líder de, outros, de, de outro país sério fez ao longo dos últimos meses. É facilitar Com né? que o governo distribua logo essa grana aí que está represada e demorando para caramba para sair um monte de gente que ainda não recebeu. O cara está atrapalhando, né, causando uma crise ainda maior. E pior né, de tudo, né, brigando, né, Com mas pior de tudo isso, o cara estimulando as pessoas a irem para as ruas, subestimando a tal da gripezinha, convocando as pessoas a irem para as ruas, não só é, é, é, furando a quarentena, como ainda jogando as pessoas, jogando a própria população, os seus próprios eleitores, contra os demais poderes, contra o judiciário e contra o legislativo. Isso é um golpe, o cara tá querendo dar um golpe dentro de uma pandemia e causando o estrago geral, cara. Lembrando que ele, né, num passado não muito distante, ele dizia né, que precisaria matar uns 30 mil para resolver o problema do Brasil. Acho que ele vai estar tá indo nesse caminho aí. Olha aí o Kaiser Ringer aqui, stay home, hashtag stay home. Olha Bolsonaro é a Dilma piorada, tem de ser preso, é, eu quero ver ele na cadeia. Eu nem quero mais impeachment do Bolsonaro, não. Eu falo isso em toda live. Eu quero ver ele na cadeia. Aliás, esse, se der certo, né? Esse processo aí do. do essas denúncias do Moro. Né? Se ele for é, é, é, é, condenado, né? Na pena máxima de todos os crimes que ele cometeu. Ele pode ficar preso por 19 anos e 3 meses de cadeia, cara. É. Ele tá, ele, só nesse, nesse, nesse pedido aí que está tendo, né, com base nas denúncias do Moro. Ele está ele tá, ele tá expondo por crime de falsidade ideológica, coação no curso de processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. Cara. Se ele tomar uma pena máxima em todos esses casos aqui, é 19, mais de 19 anos de prisão. Óbvio que ele não vai tomar, né? vai ser um monte de passada de pano, acordo daqui, acordo dali. E vai demorar pra caramba, então no final ele vai acabar sofrendo só impeachment. Poucas semanas atrás, na posse do Taish lá, Bolsonaro dizia, não, não, eu não... É... Pode, pode aliviar essa quarentena aí, que a conta vem pra mim, pode mandar pra mim aí, eu que vou responder. Aí duas semanas depois... 5 mil mortes, aí o Bolsonaro falou, não, não essa conta não é para mim não, essa conta é do Dória, essa conta é do outro menino, do outro do lado dos governadores, olha, olha só, que, que covarde picareta. Sabia que ia acontecer, tá? agora quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos, como disse o colega de Santa Ô, Catarina pai. agora há pouco aqui, tá? eu desde o começo me preocupei com vida, e com emprego. O desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, o Estado, não é o que é o mais populoso não, mesmo proporcionalmente que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o um porquê ter tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder vocês não vão botar na minha, no meu corpo essa conta que filha da puta, né? É um, é um covarde, filha da puta, esse cara, bicho. Mas tava né? Todo mundo que viu ele fazendo isso daí já tava né? Falando, ó, oh, ele vai fazer isso, né? Ele vai jogar na conta dos outros depois. Ele vai jogar, falar que não, não, eu quero liberar porque a economia é muito importante. Desemprego mata, né? De acordo com o Bolsonaro, lembrando né? Que pessoas falidas a gente consegue recuperar, empresas falidas a gente recupera. Agora, pessoas, né, falecidas, não tem como voltar atrás, cara. infelizmente não tem como voltar. É um covarde picareta esse cara, não sei como é que ainda tem alguém com coragem de defender um cara desse daí, cara. Alexander Rocha, a cabeça do Bolsonaro é um saco de pano pendurado por uma corda no ar e cheio de gatos brigando lá dentro. Rafael Ventura, não entendo isso, como a culpa é do isolamento, qual a outra opção? Como não fazer isolamento e melhorar o número de mortes? Não faz o menor sentido, muito burro. Lembrando, né, Rafael, que o cara estava com a pílula milagrosa da, cor da, da cloroquina, vocês lembram, né? Não fala mais, ele nem toca mais, ele não tem coragem de falar, de citar mais a cloroquina. Que ele usou até o exército para fabricar pílula comprimida de cloroquina. Gastou uma fortuna com essa merda aí, porque não tem efeito. Tá até matando mais gente. Jesse cara, ele tá dizendo que isolamento, que mata na Covid, é cara, esse cara é um doido, é um picareta desgraçado E o pior de tudo, é que os bozoloides quando ouvem essa merda aqui, tem gente que bate palma indo pra esse cara, depois de tudo isso <risos> Tem gadinho na live, cadê, tem alguém? A Tata.com falou que tem gadinho na live, acho que tem, cara. sempre tem, o pessoal, os haters aí sempre acompanham o canal, deve ter, já deve ter dislike aí, né? Deve ter um monte de dislike, aliás, dá um monte de like aí também, pessoal, ajuda aí também. Mas os, os, os haters nem começam a live aqui, os caras já, já dão dislike já Para mostrar a presença, Para confirmar a presença.